E o vídeo de hoje é que a gente vai falar sobre o cartão do Bradesco, o Like Visa. Será que ele é bom? Será que ele vale a pena? Então a gente já vai para a tela do computador aqui para a gente ter mais informações sobre esse cartão. Bem, a gente, já tá aqui na tela do computador, a gente pode ver aqui o cartão, o desenho dele, é o Visa Like, né? Ele tem o pagamento por a aproximação, e o que mais me chamou a atenção foi esse 5% de cashback, a gente vai ver exatamente como se trata aí então esse 5% de cashback é em assinaturas e plataformas digitais, como a gente pode ver aqui, ó receba 5% de cashback em assinaturas de plataformas digitais como aplicativos de filmes, séries comida, música, mobilidade urbana e muito mais, isso aí é só limitado a 15 reais mensais então que você pode ganhar de, em relação a esses 5%, então eu fiz uma tabelinha aqui rápida, aqui, né, sobre assinatura, ó. vamos supor aqui que você assim o Netflix, o Amazon Prime e o YouTube então em cada um você ganhando 5% de cashback, aqui no primeiro você vai ganhar 2,30, no outro 50 centavos e no outro 1,60 então totalizando aí 4,39 de cashback então para você completar esses 15 reais aí por mês você ter que gastar aí é, 300 reais por mês você completaria os 15 reais de limite de cashback sendo que você pode também gastar com o iFood e com Uber e Spotify também entre outros. Tem o um 99 e tem outros aí. Bem, ele fala aqui também, ó, com cashback você pode reduzir a anuidade. Concentrando seus gastos nesse cartão, o valor mensal recebido em cashback pode ser superior à parcela de anuidade. Assim você vai, assim você fica livre de cobrança e ainda curte muitos benefícios. Então, a anuidade dele é aqui, como você pode ver aqui já, vamos aqui o final, são 12 de 35 reais, então o total é 420 reais. Diz aqui que tem a possibilidade de isenção aí da anuidade. Eu entrei aqui nesse link que eles falam, mas não tem especificamente aí como você pode é, é, isentar essa anuidade, né? Então vamos aqui, voltando aqui rapidamente. Então, para poder realmente aí ganhar essa isenção de certa forma né você vai ter que gastar eu coloquei aqui fiz uma tabelinha eu tenho que gastar 2333 reais para eu ficar zerado no zero a zero aí nessa na anuidade então se você gasta menos que isso aí você já vai estar tá pagando anuidade então resumidamente aí para você isentar essa anuidade com, com apenas os gastos você em gastar 2333 para você ficar no zero a zero então hoje em dia já é bem complexo aí bem difícil você tem algum benefício com isso exatamente, porque a maioria dos cartões aí já não tem anuidade, já te dão cashback, esse tem anuidade. Isso aí atrapalha muito a gente, muito mesmo. E outra coisa que a gente vai continuar aqui para frente para ver se realmente ainda tem alguma coisa que possa nos beneficiar, né? Cashback no pacote de benefícios que escolher. Após a solicitação do cartão, escolha uma categoria abaixo e receba crédito de volta na fatura sempre que usar o cartão Bradesco Like Visa. Então aí você vai ter esses três pacotes aqui, aqui é o pacote de bem-estar são você vai receber aí no começo aí na fatura 3% por cento de cashback isso até o dia 30 do 9, né então em farmácia spa salão de beleza barbearia pet centers e loja de cosmético e esse cashback aí é limitado a aí a 500 reais mensais eu fiz aqui na tabelinha também para você é, receber 500 reais mensais aí você teria que gastar aí 33 mil é, considerando um, um e-mail né de cashback 33.333 coisa que nem não sei nem o que falar né fala sério né pelo amor de deus isso aí não existe não então aí tá você pode escolher aqui também entre entretenimento fast food restaurante cinema atrações turísticas teatro também considerando aí um, um e-mail né depois da promoção é, depois da promoção um e-mail por enquanto 3% aí de volta e também pacote de viagem em passagem aéreas terrestres marítimas hotéis agências de viagem então ele também tem aqui alguma assistência outros benefícios tal nem vou falar sobre isso aqui porque ele é um cartão Platinum então todos os cartões Platinum também vão ter quase os mesmos benefícios pessoal tem que fazer vídeos assim também de cartões que às vezes não vale a pena esse cartão o problema dele maior é que ele tem anuidade se ele não tivesse essa anuidade seria um ótimo cartão pois ele tem um, um benefício até até bom assim a quantidade de cashback o é um e-mail um, é um valor bom porém com anuidade aí de, de 35 reais mensais você tem que gastar pelo menos aí como eu falei 2333 reais por mês você ficar no zero a zero né dificilmente aí vale a pena para você tem outros cartões melhores como eu fiz até um vídeo aqui tem o cartão da Magazine Luiza tudo bem que ele tem as condições dele mas você pode ver aqui ele dá 4% de cashback e aí já vale muito mais a pena do que você pegar esse cartão infelizmente bem o Bradesco poderia ver esse vídeo aqui e isentar todo mundo logo já tirar de vez a anuidade até porque tem muitos cartões que estão muito à frente desse cartão. Então, fica muito difícil eu indicar um cartão desse aí, porque não vale a pena. Infelizmente, se você pode até tentar aí adquirir ele, e se é isentar a sua anuidade, aí realmente vale a pena. Todo cartão, hoje em dia tem que ter uma forma mais clara de isenção, né? Aqui, pô, você vai ter que ter um trabalho grande aí para poder ligar na central, para poder se informar, se vai poder é, terminar aí, se você vai poder ser isento aí da sua anuidade, né? Isso aí não precisa, tem que ser uma regra mais clara, né? Tipo, agaste, ah, sei lá, se fosse para gastar aí dois mil reais para isentar a anuidade, você tá participando, recebendo esse cashback, aí valeria a pena, né? Mas aí você vai gastar dois mil pagando a anuidade, não, não tem condições, porque se você for para um, um cartão que não tem anuidade e já te dê cashback, você já vai estar tá ganhando. Então, pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo aqui. Eu espero te ajudar de alguma forma. E se você ficou com alguma dúvida aqui, pode perguntar aqui para mim que eu vou te responder o quanto antes, beleza? Não deixa de dar o like nesse vídeo. Se possível, compartilha com outras pessoas também para eles poderem aprender aí desse mundo de cashback. Beleza? Então, valeu. Até a próxima.